E hey, aí galera, nesse domingo tem futebol, tem Copa Chico Cantagalo aqui em Itabaiana E a sua 87 com exclusividade mais uma vez irá transmitir aqui direto da Praça da Juventude Bairro São Cristóvão aí, tudo pronto o município de Itabaiana já deixa aqui o gramado pronto Aqui na pracinha do bairro São Cristóvão, olha só a praça, a igrejinha de São Cristóvão Amanhã tem futebol na sua 87 a partir das 9 da manhã e você acompanha tudo ao vivo? Estaremos ao vivo também no nosso canal no YouTube. Escreve-se lá, sua 87 FM de Ita Baiana. Copa Chico Cantagalo de Futebol Amador. É na sua 87 FM. Até lá!